Olá, como estão? Vamos falar aqui um pouquinho de marketing e é fundamental que a gente consiga trabalhar os principais conceitos, né? Sempre eu considero importante que a gente faça é, todos os aspectos que são fundamentais no, do marketing. O marketing, ele tem uma característica importante, que é, é trabalhar os 4Ps. Então, você vai trabalhar com propaganda, melhor, com um produto, preço, produto, preço, praça e promoção. E, e isso é fundamental, porque em marketing nada deve ser esquecido. Imaginem as lojas, imaginem quanto que a gente pode fazer para que as coisas ocorram de uma maneira mais adequada, de uma maneira mais específica, para que a gente possa efetivamente ter uh, como fazer, como desenvolver né, esses aspectos fundamentais. Nós estamos vivendo agora uma mudança radical, mas radical mesmo, no, no processo né, de comunicação que as empresas fazem com seus clientes para atingir seus clientes. Vejam que para atingir seus clientes, as empresas não podem utilizar mais as mesmas regras que utilizavam antes. Antigamente você tinha. Em alguns aspectos importantes: você tinha propaganda, você tinha publicidade, você tinha é, o outdoor, você tinha diversas propagandas né? e mídias, diversas mídias que podiam é, serem trabalhadas de uma forma adequada. Isso agora não pode acontecer mais, visto que é, nós temos hoje outras características, outras formas de serem, é, de atingir os nossos públicos. Com essa rapaziada agora toda com acesso. Qualquer cidadão hoje, qualquer pessoa, das, diversas, das mais diversas classes, tem essa capacidade de, de mudar, não é? de sair da televisão, sair do rádio, sair das velhas mídias e trabalhar com o smartphone, trabalhar com outras formas, o próprio notebook ou mesmo o PC, é? outras formas, utilizando as, as redes sociais. As redes sociais eu considero que são uma nova era do marketing não é? a gente ainda não ainda não fez aquilo que era fundamental que é atender bem o cliente eu acho que tem um paradoxo aí muito grande que atender o cliente é uma coisa e arrumar novas formas de chegar até esse cliente é outra coisa todos são coisas boas mas atender o cliente ainda é uma falha que nós que as empresas nossas empresas cometem não, é? não dá para você entender como é que com tantos recursos, tantas facilidades, as empresas ainda atendem tão mal seus clientes e deixam os seus clientes para um segundo plano? Então, é, a atenção que eu venho chamar aqui é o seguinte, por mais moderno que seja a forma de atendimento, de relacionamento de uma empresa, ela tem que aprender a colocar o cliente como, ah, como primeiro lugar. Né? Atender o cliente de forma que esse cliente possa efetivamente estar feliz. O papel da empresa é deixar o cliente feliz e o meio com o qual ela vai fazer isso é o meio mais adequado. Hoje o que tudo indica, né, o que tem atingido mais o cliente são os meios, né, é, através do smartphone, são os meios é, digitais que fazem com que os clientes é, tenham um contato mais mais adiante, um contato mais mais, é, desculpem, um contato mais próximo. É, com, com o cliente porque o cliente tem ficado muito mais tempo é, e tem crescido isso o tempo do cliente que está nas redes sociais é o tempo que o cliente efetivamente é, está buscando coisas né ah, o pessoal me pergunta entendi, o pessoal me pergunta se efetivamente é, essa é a questão né se vai acabar se vão acabar os pontos de vendas de forma nenhuma os pontos de venda vão acabar e até, pelo contrário, o que vai acontecer? Os clientes é, estão buscando novas formas de compras. Muitas então, vezes o cliente compra pelo, no, no Amazon, por exemplo, ou em outra empresa qualquer, em outro marketplace qualquer, e pega sua bolsa, sua carteira e vai para um shopping, né? vai para uma loja. Então vai depender muito do produto, vai depender muito do perfil, do comportamento do cliente ninguém pode prever o, perp... o comportamento do cliente de uma maneira muito definida muito definitiva né? os clientes vão ter comportamentos diversos e adversos né? ao que se espera então a gente nós do marketing temos que estar dispostos e disponíveis para poder atender os clientes dentro das diversas formas que os clientes buscam e não aqueles que nós uh, queremos oferecer então se os clientes hoje estão preferindo, fazer uma parte de suas compras pelo através do smartphone obviamente é, nós vamos atendê-los né? nós vamos usar essa mídia essas formas diversas de mídias né é, é, on ou não é off mas on né vamos utilizar essas formas para que nós possamos atendê-lo da melhor maneira mas ele ainda busca o ponto de venda ainda uma grande parte das decisões de compras ainda são tomadas dentro do ponto de venda e ponto de venda físico, físico. nada disso tem efetivamente é, essa coisa de que as redes sociais iriam matar o ponto de venda isso não existe ok pessoal vamos ficar por aqui hoje e num próximo momento vamos nos reunir para que nós possamos falar sobre, um pouco mais sobre marketing e as, moderna, as, as modernas as modernas as coisas novas que estão acontecendo no marketing professor Rogério tobias Marketing com você. Um abraço. Até lá.